Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos dar início a mais uma leitura para touro, então vamos lá. Carta discipulado, vamos complementar. E vou trazer também um conselho do oráculo. Opa. Todo você está passando por uma situação que, por mais difícil que seja, é daí o seu maior aprendizado. É através dessa situação ou dessas pessoas que a contribuição da sua melhor versão vai acontecer. Porque é como se elas estivessem... Deixa eu colocar mais pra cá... Porque é como se elas estivessem arrancando a casca. Mas o melhor de você não, porque envolve um patamar acima, uma energia mais elevada que elas não alcançam. Pode parecer que você chegou no ponto final dos piores, dos piores momentos que alguém pode enfrentar. E quando você tenta se levantar, o alto é a sua única visão e a é mais necessária que você poderia olhar. Porque é o momento de ter coragem para olhar para isso tudo. Que te aconteceu como alguém que procura lições, aprendizados, algo de bom nisso tudo e saiba que há. Assim, você vai soltando a expectativa, ao querer controlar essa situação e o desespero, medo, preocupação, vai dar lugar ao descanso mental e à paz, de modo que abre espaço para o confiar na vida, o confiar no fluxo divino, que tem toda a visão maior que depende de passado, presente, futuro, ou de localização, ou de qualquer outra coisa que justifique uma mudança boa de acontecer e o fluxo de seguir. Porque 10 de ouros é estabilidade inicial. Eu digo inicial porque não existe estabilidade eterna. Tudo se movimenta sempre para o melhor. Ou você cresce cada vez mais ou descresce. Mas ficar estável, parada ou parado no tempo, isso não acontece. Os caminhos vão se abrir sim. Então, já começa a tranquilizar o seu coração. Faça alguma técnica legal, algo que... Te ajude a tirar o foco do que passou. Assim você estará caminhando junto da vida. E complementando a nossa leitura, temos essa maravilhosa carta de leveza. Olha que carta linda, vou até aproximar. Você olha para essa imagem você já vê uma leveza uma renovação, um vento soprando aqui, deixa eu ler, a vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo, o fluir está na forma como reagimos aos fatos, então, veja toda essa situação que você passou como um banho gelado, que foi ruim naquela hora, mas que aliviou de alguma forma. Você é forte e vai se sair muito bem dessa situação. A vida está ali caminhando com você. E tem um universo imenso do seu lado, tá bom? Gratidão.